pé, toma na um. Ai já pensei, vamos lá, beleza? Vamos lá. Então se eu penso, escapa. Ai isso não sei, vai vai dar. dois, toma na Pé. Oi, hi, I'm here estou aqui. Ah, então eu sempre faço as minhas coisas e eu sempre penso uma mensagem assim que famílias que têm vejo como damos para aquecer nossos filhos e eu luto para inclusão. O que eu faço? Sempre estou lutando para o que, que eu quero. Ah, eu tenho uma aula. Ah, eu quero uma coisa. Aí, mãe, uhum, mas, mas ela fez um intercâmbio, eu também, eu também quero, o que, que ela pode ou não, cadê a inclusão? É uma coisa que eu estou convivendo, tem muitas mães andam me, me elogiando, porque, nossa, que indeterminada, quando, quando às seis da manhã, vai malhar, nossa senhora, perdeu três quilos, é isso? As é coisas que eu estou fazendo, as pessoas gostam. E como eu luto para a religião, para tudo, é um lado que pode ajudar essas pessoas. Ai, essa, essa sou eu. Ai, então, ah, eu, em pessoa, também, né? Eu namoro. Eu tenho. Matheus pode falar inglês. I have. My best my boyfriend. Eu tenho um melhor, melhor namorado. Ela, mamãe, e também tem Down, e eu mesma, eu, aqui eu ajudo no canal de Beleza, que eu gosto muito de ajudar a pessoa D, e faço minhas coisinhas por aqui. Então, o um velho, vamos falar um pouco dele, ele trabalha no Whole Foods, há 14 anos, aqui tem um transporte público, PS3, e vem pra minha casa e a gente fica junto a gente sai, com diverte como qualquer um é então a minha infância para minhas irmãs foi não tem nenhuma diferença elas não têm dar mas uma coisa eu vou eu preciso de uma paixão que eu nunca tive na minha vida as minhas irmãs, a é que não eu tenho, mas eu tenho, mas para mim não importa, né? Porque mesmo criança, as pessoas junto, mas é uma delas tem que ter câmbio. Eu, eu também, também, com a coragem, fiz um intercâmbio. E essa foi bem gostosa para mim, foi uma aprendizada do lado das minhas duas irmãs. O médico Social, na verdade, foi quando duas mães, a Patrícia e a Helena, souberam que. Tanto eu e a Paulinha tem down. E foi lutando para conseguir querem, pra, o que querem. Comenta é o preconceito. Então, eu vou falar de agora. E na verdade eu sou a Cris, Já comeu testrado no Brasil derreter. E aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um visto aqui. Vou até procurar aqui. Uh, vem, não acho. Ixi Maria, onde está? Está por aqui. Mas eu, eu tenho meu visto de homem. Só para a uma brasileira que tem um visto de artista. Falando da atriz, eu ganhei com a minha pés da em 2016 com o meu espetáculo. menino, meus olhos. A primeira vez que eu consegui me escrevi uma peça de teatro. Ah, agora sim, né? vai mostrar. A personagem é essa aqui, olha. Tá vendo? Ó. Mas é pertinho, hein? Petinho, petinho. Tô vendo? É, essa aqui só eu. Eu tenho, uma, eu tenho uma personagem. Aliás, eu sou um personagem mais do Souza. Chama Eu oh, Estou Aqui. É, eu vou contar na história que eu estou aqui, que eu não tá mais me elogiando, me escrevendo, estão me escrevendo muito, estão comentando como eu, eu, eu perdi peso, como foi a luta. Cada vez mais, faz famílias me comentando, tá? Toda hora, todas as famílias que têm físico calm down, quer, quer que sejam como eu. Todas as famílias me falaram e me elogiaram muito. Estou muito contente que isso anda acontecendo. Tem gente me escrevendo, Tati, te adoro, sou sua fã. Fala isso que me escrevendo. E isso aumenta cada vez mais. E mais apareço cada vez mais. Canal me um indica. Ai, quer indica Tati. Tipo, tem famílias que uma coisa acontecendo comigo. Não foi que eu abri ou estou aqui. Foi indo. É abrindo o caminho para essas famílias que estão nos seus filhos, através de criança até o, o, o adulto. E eu quero abrir mais, eu estou aqui para abrir o meu blog, para dizer que, que eu, eu sou um digital, e eu luto para o que eu quero, e eu consigo com mais minhas forças. Eu quero que todo mundo saiba, que nem dá, um, pode tudo. E a gente, não deixe de me inscrever no meu canal, no YouTube, beleza? Bye!